Boa noite a todos Para quem não me conhece, meu nome é Adil, Sou um trabalhador da casa E hoje vou estar fazendo o evangelho para vocês Quem está chegando na casa pela primeira vez Sejam muito bem recebidos Quem já está conosco mais vezes também Serão melhores ainda recebidos é, Só avisando, temos todos aqui Trabalhadores, a maioria de nós Estamos usando sempre um crachá O meu está aqui, por exemplo se tiverem alguma dúvida, quiserem algum questionamento, quiserem saber de algo, procurem um de nós, todos estão aptos a auxiliá-los, ok? Então agora eu peço a todos que fechem seus olhos, elevem os seus pensamentos, vamos agradecendo a espiritualidade amiga que é que se encontra, que desde os primeiros momentos do dia está em nossa casa fazendo higienização, proteção e defesa, para os nossos trabalhos da noite. Vamos agradecendo pela semana que tivemos, por tantas bênçãos que recebemos, por alguns problemas encontrados, que com certeza esses sempre nos auxiliam para a nossa elevação espiritual e moral. Vamos agradecendo Dr. Bezerra de Menezes, Dr. André Luiz, esses veneráveis mestres, que nos ensina o quão é importante o caminho da humildade, para que, quem sabe, um dia consigamos estipar de nossos corações o orgulho e o egoísmo. E assim, nessa corrente, nessa elevação, encontramos também nossa Mãezinha Maria de Nazaré, essa Mãe amada, essa Mãe querida, essa Mãe que nos acalenta, essa Mãe que nos ensina a amar e perdoar incondicionalmente. E quanto mais perdoamos, quanto mais pedimos perdão, quanto mais nos perdoamos, abrimos espaço em nosso coração para o amor, esse amor incondicional. Nos juntamos a ela para chegarmos até o Mestre, nosso irmão Jesus, este Mestre amado que nos ensina o amor, que no seu principal mandamento ele nos diz para amar ao próximo como a si mesmo. Nos ensina a fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Que possamos caminhar no caminho do amor que Jesus nos ensinou. Nos juntamos a ele agora para chegar ao Pai. Esse Pai da vida, esse Pai misericordioso. Esse Pai que nos dá a possibilidade de acordarmos a cada dia e fazermos um novo e melhor anoitecer. Esse Pai que nos possibilita a reencarnação. E em cada reencarnação evoluirmos moralmente e espiritualmente. Diante desse Pai misericordioso, desse Pai da vida, oremos.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 O tema do nosso Evangelho de hoje é o Evangelho no Lar. Acredito que muitos aqui já fazem. Quem ainda não faz, está na hora de começar. Aí, às vezes nos perguntam, né? mas qual que é a finalidade do Evangelho no Lar? O Evangelho no Lar é uma criação da doutrina espírita? Não. Jesus, principalmente no livro Jesus Nosso Lar, que nos ensina... Na época em que ele caminhava e se encontrava com os apóstolos na casa de Pedro, ele já fazia o início de uma prece em elevação, ele já pegava as escritas que existiam na época para fazer um estudo junto com os apóstolos. Então, desde a época de Jesus, já existe o Evangelho no lar. O Espiritismo veio trazer à tona novamente o Evangelho no lar. Mas por que fazer um evangelho no lar? Às vezes nós nos perguntamos. Eu faço minha oração de manhã, ao acordar, eu faço minha oração à noite, preciso também fazer um evangelho no lar? O evangelho no lar, ele vem para trazer equilíbrio, harmonia, serenidade para todos que ali convivem. Como nós passamos maior parte do nosso tempo em nosso lar, quer seja dormindo, quer seja acordado, então, isso é o que nos faz trazer serenidade. E nós temos essa necessidade de fazer isso. Como ele já dizia, né? Jesus já nos colocava diante de todos e nos mostrava que o amor reina. Então, por que não nos reunirmos e estudarmos um pouquinho de Jesus? Um pouquinho desse amor uma vez por semana. Nós que vamos escolher qual que é o melhor dia da semana qual que é o melhor horário da semana para podermos nos reunir para isso. Isso é uma forma de trazermos o bem para todos, de trazermos o amor e a união para a família. É uma forma também de nos reunirmos um pouco mais. Hoje, com o advento de celular, televisão, muitas vezes está tão disperso que a família está no mesmo ambiente, cada um de um lado, de uma forma, fazendo algo diferente. Vamos mudar isso? Não. A tecnologia veio para ficar. Que algumas coisas não são tão boas mas a maioria é boa ela vem trazer muitas coisas boas para todos agora o que precisamos é dentro desse evangelho uma vez por semana temos essa oportunidade de nos reunirmos com a família e podemos falar um pouquinho de Jesus abrir um evangelho ou um outro livro que nós queiramos ler aquele trecho conversar um pouquinho sem discutir a ideia, não é discussão a ideia é entendimento então, cada um poder falar um pouquinho, poder se entender. No outro dia, a gente estava nos estudos doutrinários, Acontece muitas coisas lá, porque lá, não sei se vocês já tiveram oportunidade de participar, se não tiveram, participem dos estudos doutrinários. Lá vocês têm a possibilidade de dialogar. Então, é muito bom que a gente consegue dialogar. Então, consegue tirar algumas dúvidas lá no mesmo momento. E uma, uma amiga nossa dos estudos doutrinários comentou, é, meu filho havia parado de fazer a, o Evangelho no Lar com a gente. Ele estava meio chateado, não queria estar fazendo mais o Evangelho no Lar. Aí ele perdeu o emprego, ficou um pouquinho desorientado, e depois, de um certo tempo, voltou e falou, mãe, eu quero voltar a fazer o Evangelho no Lar. E foi participar. Duas semanas depois, foi chamado para uma vaga de emprego. Coincidência, talvez. Havia mandado um monte de currículo, havia feito algumas entrevistas, mas... Com certeza, a espiritualidade auxiliou muito ali. Trouxe serenidade para ele na hora de uma entrevista, trouxe equilíbrio. E trouxe mais harmonia para o lar. A grande finalidade do Evangelho no lar é trazer essa harmonia. Então, a gente adquirir hábitos saudáveis, ligados ao bem, e estudando assim as leis de Deus. O que, que vai nos trazer? Bênçãos. Vocês já imaginaram como eu falei, quantas vezes, um está num canto com o celular, o outro está assistindo uma televisão, o outro está em outro local. A família, às vezes nem na hora de um jantar, de um almoço, não consegue se reunir. Se conseguimos trazer, ah, mas puxa vida, meu filho não quer fazer o evangelho no lar. Está bem, ninguém pode obrigá-lo a fazer o evangelho no lar. Mas vamos tentar trazê-lo para junto. Ah, ele não quer fazer hoje, amanhã quer, no outro dia não quer, ótimo. Mas outras pessoas da casa vão fazer, vamos fazer com que essa harmonia encha e cresça. E quando fazemos o evangelho no lar, é importante citar que não só quem está ali presente fisicamente no lar está recebendo. A espiritualidade, ela traz também consigo os espíritos de luz que vêm nos acompanhar naquele momento que nós definimos. E vem muitos espíritos que precisam de ajuda, que eles estão ali para serem ajudados. E quando nós fazemos esse trabalho nós os ajudamos. É, dentro dos meus meus estudos, né, da, da escola dos aprendizes do Evangelho, uma uma determinada época eu acabei recebendo uma mensagem de um espírito. Foi uma coisa linda que eu não esperava. Aí eu havia visto o espírito na minha casa e, e eu pedi, né, eu falei, puxa, por favor, me acompanhe, né, esteja comigo, no, no vamos para o ceia, vamos me acompanhar. Depois de um certo momento eu recebi uma mensagem onde ele me disse, pra, tinha várias pessoas juntas, ele colocou o seguinte, ele falou, olha, quando eu me aproximei de você, é, eu não imaginava o que era o amor. E eu conheci o amor, eu conheci a, a luz, a serenidade junto com você. Eu vim para cá, para casa, isso foi, aconteceu aqui na casa, eu vim para cá e aqui eu vi quanto amor existe. E hoje estou partindo, procurei a luz, estou indo em direção à luz. Mas eu espero um dia voltar para ajudar mais pessoas. Então veja, tudo isso em função de quê? Uma vez por semana fazendo o Evangelho no lar dentro de casa. Fazendo com que outros o ouçam. E quando a gente faz o Evangelho no lar, o que é necessário? Primeiramente, definir um dia da semana em um horário. Ah, mas eu defini um dia, um horário, comecei a fazer, mas surgiu um imprevisto, porque é, vou trabalhar em outro horário, ou fulano não dá para fazer, o que, que eu vou fazer? Vamos mudar esse horário, vamos mudar a data, vamos. Faço hoje, que é o dia correto, comunico à espiritualidade, olha, a partir da semana que vem nós vamos estar fazendo, comunico a todos e a espiritualidade vai estar junto com a gente. Vou fazer, então, outro dia, outro horário e vou passar a fazer a partir daí, nessa determinada data. E aí, você volta a fazer novamente nessa data. Para trazer com o quê? Para fazer com que a espiritualidade saiba que nesse dia, nesse horário, eles vão estar lá com vocês. Eles vão trazer a harmonia necessária e o equilíbrio necessário para os trabalhos. Isso é extremamente importante, porque a gente consegue ter determinada. Agora, é fácil a gente conseguir né? fazer o evangelho principalmente quando nós estamos iniciando. Primeiro, toca uma campainha, toca um telefone. Vem um outro e está lá e não, não consegue trabalhar. Eu moro em Chácara, tenho cachorros. No começo, meus cachorros latiam a doidar. Hoje parece que é incrível. Até os cachorros ficam serenos. celular parou de ficar tocando. Não toca mais como tocava antes. E aí, aí eu te pergunto, ah, mas, puxa vida, eu recebi uma visita na minha casa. Como que eu vou fazer o Evangelho lá se eu estou com uma visita em casa? Com vídeo. O que, que nós podemos fazer? Olha, eu tenho o Evangelho no lar que eu faço eu faço agora, quer participar com a gente? Ah, não, não quero. Aguarda um minutinho, então, que já já a gente volta. O evangelho vai durar aí 15, 20, 30 minutos. É difícil durar mais que isso. Então, o que é isso para a gente? Poder nos reunirmos por 30 minutos com a família. Podemos conversar um pouquinho sobre Jesus. Trazermos aquele amor que ele tem para nos dar. Ah, mas puxa vida, ninguém na minha casa quer fazer o evangelho. Eu vou fazer sozinho? Façam. Sozinho. E em voz alta sempre. O evangelho sempre fazemos em voz alta. Ah, mas por que, que eu tenho que fazer o evangelho em voz alta se a espiritualidade sabe o que eu estou pensando o que eu estou fazendo? Porque muitas vezes, como eu falei, não só os espíritos de luz estão com a gente. A espiritualidade também tem espíritos necessitando de ajuda que estão ali dentro. E eles precisam ouvir. Eles precisam que você fale, porque muitas vezes ele não entende. Então você falando em voz alta, ele vai sentir, vai ouvir e vai se definir como trabalhar. E tenha certeza, você consegue trazer para casa espírita, você consegue fazer com que ele enxergue melhor a luz, para que ele sinta que aquilo não é o caminho dele, que o caminho dele é esse, é o caminho do amor. E todo o caminho do amor passa por Jesus. O Jesus sempre nos ensinou, desde aqueles tempos, ele vinha mostrando a importância de estarmos todos reunidos. De estarmos todos juntos para um parâmetro único, em busca de algo único, que é o amor. Algumas vezes também, a gente tem algumas perguntas que o pessoal faz. Então, por exemplo, né, o pessoal fala, ah, mas como que eu procedo o passo a passo do Evangelho no Lar? A partir do momento que você definiu um dia, um horário, você vai se reunir com o pessoal, vai fazer uma prece de abertura. Mas que tipo de prece? é que você quiser, exaltando o amor. Sabe, ah, eu quero, quero somente fazer um Pai Nosso. Faça um Pai Nosso. Abra um trecho do Evangelho. Se você não tiver o Evangelho, um outro livro que relate o amor. Abra um trecho, leia. Converse entre as pessoas que estão com você. A conversa que eu falo não é discutir, ah, não, eu acho isso, não. É dialogar. Porque não existe o certo e o errado. Cada um tem uma forma de agir. Cada um pode colocar a, a, a sua posição, o que entendeu daquilo que foi lido, daquilo que foi exposto. A partir daí, depois que você leu, que você fez tudo isso, vocês fazem o quê? Um momento de vibração e de amor. Vamos vibrar por quê? Vibrem pela casa, vibrem pelos animais, vibrem pelos amigos, vibrem pelo nosso país, pelas pessoas necessitadas. A vibração é de cada um. Então você pode fazer o que você bem... Não existe o certo e o errado. O importante é a reunião e buscar trazer o quê? A harmonia para o lar. Isso é o mais importante. E olha, quando a gente, você passa a fazer corriqueiramente toda semana, o evangelho no lar, você começa a sentir o quanto isso traz energia para você e para todos da casa. A energia vibra, a energia melhora. Às vezes a gente acontece de uma semana não estar, não poder estar no lar. E você sente a ausência disso. Depois você volta, você não consegue fazer o evangelho naquele dia, você sente essa ausência. Mas se sentir que está precisando fazer, faça no outro dia. Não tem problema, talvez aqueles espíritos que marcaram com você num determinado dia não vão estar lá, mas você vai trazer também harmonia para a tua casa, você vai trazer serenidade, é oração, é amor. Isso é o mais importante. Jesus sempre nos ensinou, faça o amor. E o encerramento, como a gente falou, depende de cada um. Ah, mas eu não quero fazer vibrações, eu quero só fazer uma prece. Faça uma prece. Às vezes eu estou fazendo, meu filho, ele não gosta que demora muito, ele quer que seja mais rápido. Sabe, para poder trazer perto, faça um pouquinho mais rápido, tenta agilizar um pouquinho mais. Mas normalmente o evangelho vai durar em algo em torno de 30 minutos. É muito difícil durar mais que isso. 15 minutos, 20 minutos, que é um tempinho sossegado. Escolha o melhor horário para todos. Tenta trazer, fazer com que todos estejam presentes. Se o pessoal não puder estar presente, isso não é isso que vai impedir de se fazer o evangelho. Essa que é extremamente importante, né? a gente entender que a doutrina espírita trouxe o evangelho novamente para poder buscar o quê? Harmonia e serenidade para dentro do lar. Não adianta nada a gente sair para trabalhar, se eu vou chegar em casa... E a minha casa vai estar destruída, eu não vou ter harmonia em casa. É discussão, é briga o tempo todo. Quando a gente passa a fazer esse evangelho, a gente sente isso. Sente que todos na casa vibram igual. A vibração é muito forte em função disso. Uh, Gandhi, na, na, em Gandhi e a oração, ele diz o seguinte. Certa vez, perguntaram a Gandhi, o que você ganha orando regularmente? Ele respondeu, Geralmente, não ganho nada, mas sim perco coisas. E citou tudo que perdeu orando a Deus regularmente. Perdi o orgulho, perdi a ganância, perdi a inveja, perdi a minha raiva, perdi a luxúria, perdi o prazer de mentir, perdi o gosto pelo pecado, perdi a impaciência, perdi o desespero. Perdi o desânimo. Às vezes, oramos, não para ganharmos algo, mas sim para perder coisas que não nos permitam crescer espiritualmente. A oração educa, fortalece e cura. A oração é o canal que nos conecta diretamente com Deus Criador. Veja, Gandhi nos traz também. Oração, o amor. Paramos, 15 minutos, 20, 30. Lemos uma parte do evangelho, um outro livro que nos interessa. É até legal, de repente, as pessoas da casa, a hoje eu leio, amanhã lê você, na outra semana leio você, na outra semana eu leio outro. Até dividir um pouquinho essas tarefas, é gostoso. Faz a participação ficar melhor ainda. Então, é isso aqui que temos para passar para vocês, essa posição do evangelho no lar. Tenham sempre à disposição... De preferência, um evangelho, se não tiverem um outro livro. Mesmo fora da semana, do dia que você vai estar fa tá fazendo o evangelho no lar, abra o evangelho quando se sentir um pouquinho triste, leia. Ele vai te trazer um pouquinho mais de serenidade e harmonia. Então vamos novamente fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos, e vamos assim fazendo as nossas vibrações. Vibração essa de paz, de amor, de harmonia de serenidade, de equilíbrio, de saúde. Vamos vibrando por todos aqueles que se encontram enfermos, quer sejam leitos de hospital ou em suas residências, para que possam se curar o mais breve possível. Vamos vibrando por todos aqueles que se encontram encarcerados, para que quando saírem desse cárcere, saiam pessoas melhores. Vamos vibrando por todos aqueles que não têm um prato de comida para se alimentar, uma roupa para vestir um teto sobre suas cabeças, que eles encontrem pessoas caridosas, que eles dêem de comer, de vestir e, se possível, abrigá-los. Vamos vibrando pelos asilos, pelos orfanatos, pelos hospitais. Vamos vibrando pelo nosso Brasil, que o nosso país consiga amenizar todos esses impactos e que os nossos governantes façam o melhor para a nossa população. Que seja assim feito o melhor para todos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Se alguém não tiver, se alguém não tiver o evangelho, a gente tem aqui um livrinho que ensina um pouquinho passo a passo. Eu posso distribuir para vocês? Alguém precisa? Todos têm?